A palavra de Deus, que é a Bíblia, devia ser pregada com seriedade e com franqueza, não com performances mundanas e palavras de personagem de quadrinhos, porque essa atitude ridiculariza a seriedade do Evangelho de Jesus e dá ocasião aos inimigos em blasfemar e zombar dos líderes e da palavra de Deus. E também tem o super-herói cômico, o pastor Chapolin Colorado, pra não contar com Jesus, é sim com sua astúcia. E chega no púlpito ovacionado. Sua personalidade se enquadra a um porta-voz da Palavra de Deus? Spurgeon certa vez disse que chegaria um tempo em que no lugar dos pastores alimentando as ovelhas haveria palhaços entretendo os bodes. É, realmente ele estava certo. Um pastor recorreram a um personagem de Hollywood para divulgar o Evangelho de Jesus, fantasiado do personagem super-homem.